Senhor, me se mostre em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí hoje na lição número 4, batismo com o Espírito Santo, distinção, evidência, propósitos e resultados. Uma benção estamos aqui de novo para poder dar prosseguimento nas nossas aulas, certo? E Deus te a cada um que está inscrito no nosso canal, que compartilha, que deixa seu like, seu comentário. Muito obrigado por tudo. E lembra você, que se você quiser os slides em PowerPoint, tá? nós temos um grupo, né? manda sua mensagem no meu número de telefone, que está embaixo do vídeo, e é, nós enviamos esses slides em PowerPoint para você, ok? Muito bem, <risos> vamos aqui na nossa lição. Textual áudio em Atos 2 e 4 nos diz e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem Atos 2 versículo 4. A verdade aplicada disse o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da regeneração evidenciada pelo falar em outras línguas, visando capacitação para a evangelização. Três objetivos nós temos. Primeiro, mostrar que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta. Segundo, destacar as evidências do batismo com o Espírito Santo. Terceiro, expor propósito do batismo com o Espírito Santo. Nós temos em, o nosso texto de referência, em Atos 2, do 1 ao 5, por favor, você lê aí, que eu já vou para os nossos comentários. Bom, aqui na introdução nos disse o seguinte, nesta lição veremos que o batismo com o Espírito Santo é experiência distinta da regeneração e tem a glossolalia como evidência física e inicial de e também veremos o propósito e os resultados do batismo com o Espírito Santo. A glossolalia é um termo técnico aqui usado para falar, ah, justamente, quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo e fala em línguas estranhas, não inteligíveis, tá? Usa-se esse termo para diferenciar da às vezes, quando vem o batismo com o Espírito Santo, vem também o dom da variedade de línguas. E quando acontece isso, a pessoa é batizada com o Espírito Santo, sim, mas não somente fala em línguas estranhas, ou seja, não inteligíveis, mas também a pessoa pode falar em idiomas diferentes. tá? Então, glossolalia é línguas estranhas. Tá? não reconhecíveis, não é idioma. Agora, quando é o dom é né, da variedade de línguas, aí a pessoa, além de receber o batido com o Espírito Santo, pode receber junto o dom de falar em outros idiomas, numa experiência específica, num momento específico para comunicar o evangelho, ok? Então, vamos aqui ver No nosso ponto 1, um, batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta. Distinta da regeneração, da santificação e do batismo no corpo de Cristo. Então, três batismos aqui, pelo menos, diferenciados. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência que denota um mergulho no Espírito Santo, um revestimento de poder visando capacitação para serviço e testemunho, ou seja, trata-se de mais uma das diversas ações do Espírito Santo, como dentre outras que são a regeneração e a santificação, tá? Então, é, nosso autor, né? Ele quer deixar bem claro, tá? Que existe diferença, tá? Entre a pessoa aceitar Jesus ter o Espírito Santo é uma coisa, e o revestimento com o poder do Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito Santo, é diferente, ok? Então vamos ver aqui, é diferente da regeneração, né? A regeneração é mais uma obra do Espírito Santo. Na regeneração, segundo Strong, mudança efetuada pela graça de uma natureza carnal a uma vida cristã. O Espírito Santo cria de novo, de maneira instantânea, a natureza interior. Gerados novamente, disse a palavra de Deus. Paulo menciona que somos nova criatura em Cristo Jesus. 1 é Pedro diz que nos gerou de novo, e sendo de novo gerados. Então, quando você aceita Jesus, tá? quando nós aceitamos Jesus. Vem o Espírito Santo e ele opera um novo princípio de vida em nós. Nesse novo nascimento, tá? Nós passamos a ter a natureza divina, né? O Espírito Santo habitando em nós, o que nos capacita para ter essa nova versão de vida, né? Somos nova criatura. É como se você tivesse nascido de novo, né? Nasceu naquele momento, tá? Tudo que foi de passado é zerado, tá? Você é santificado pelo Espírito Santo, você nasce de novo pelo Espírito Santo e é declarado justo. Isso no momento que você aceita Jesus, tá? Você passa a ter o Espírito Santo, porque é Ele, somente Deus, o Espírito Santo, que opera o novo, o milagre do novo nascimento. Não é algo que depende de nós, tá? Isso é puramente do Espírito Santo. No momento que aceitamos Jesus, é essa é a nossa parte, né? aí ele faz o milagre do novo nascimento. Nenhum ser humano tem capacidade de gerar um novo nascimento, né? porque isso é uma natureza divina, o Espírito Santo estando em nós. É diferente da santificação. né? São diversos termos relacionados à expressão bíblica, santificação. Por exemplo, santidade, consagração, separação, e a ideia básica é de separação do uso comum para dedicação a Deus e ao seu serviço. Então, a, a definição de santificação é bem objetiva. Separação do, né? ou seja, algo estava aqui, é separado disso para dedicação a. Tá? Sempre esse é o conceito. Separado de para uso de. Né, para a dedicação a, no caso aqui, ok? Então, é separado a tua vida é separada de ter uma vida comum para ter uma vida né, dedicada a Deus, de uma vida natural para uma vida sobrenatural. Então, Deus nos chama para a santificação. É importante nós entendermos que eu disse que quando você é escrita Jesus, Deus faz de você uma nova criatura em Cristo Jesus purifica você com o sangue de Jesus Cristo, né? você é porque Jesus pagou, morreu em teu lugar, aí você é declarado justo, mas isso não é o final, porque nós aceitamos então, Jesus, o sangue de Jesus nos purifica, nos santifica, é o início, é igual uma criancinha que nasceu de novo, que tem todo um processo de crescimento. Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, diz que, Apesar de sermos crentes em Jesus Cristo nascidos de novo, nossa memória, que armazena todas as informações da nossa vida, precisa de uma renovação. Então Paulo disse, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E também Paulo nos disse para nós aperfeiçoar a nossa santificação. Tá, então... A santificação, por isso, apesar de, no momento que aceitar Jesus, é criado de nós uma nova natureza, nascido de novo, santos, é chamada santificação inicial. Aí nós entramos no processo de santificação progressiva e nós teremos uma santificação final só quando Cristo voltar das nuvens. Aí nós teremos uma natureza totalmente incorruptível, tá? Bom. É, sobre esse batismo, tá, distinta, né do batismo no corpo de Cristo, recorremos em 1 Coríntios 12, na versão usada na Bíblia do Culto, que é a revista Corrigida, encontramos, fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Né? É a ação do Espírito Santo, né, trazendo tá, ao corpo de Cristo né, Pessoas que se arrependeram e nasceram de novo. O contexto está lidando com a unidade do corpo. Batizados em Cristo, sois um em Cristo. É mais ou menos assim, tá? Eu tenho aqui um copo d'água, né? É, é como você pegar uma esponja, tá? E colocar aqui no copo. O que acontece? Aquela esponja absorve a água e ao mesmo tempo está envolvido na água, se torna um. Quando nós aceitamos Jesus, tá, nós nos tornamos um com o Espírito Santo, fomos batizados em um só Espírito, tá, ou nos tornamos um com Cristo, nos tornamos um com Deus, por isso que somos batizados em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, ou seja, batizados em, está dizendo, você se torna um com Deus, tá, e isso é o momento que aceitamos Jesus. Então Paulo deixa bem claro, essa unidade, né? Paulo aos Efésios, ele diz que nos tornamos carne da sua carne, osso dos seus ossos, ele, ele é mostrando essa questão de unidade plena, tá? e isso é batismo no corpo de Cristo. Evidência física inicial, sinais sobrenaturais no dia do Pentecoste, línguas estranhas como evidência inicial, falarem línguas e a natureza profética. A glossolalia, que são as línguas estranhas, trata-se de uma evidência externa, física e inicial do batismo com o Espírito Santo. As línguas estranhas como evidência do batismo com o Espírito Santo estão em consonância com a Bíblia Sagrada. Então, é, aceitamos Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Isso é uma evidência que é interna. Eu sei, você sabe né, que quando você aceita Jesus, você tem um testemunho interior do Espírito Santo que você nasceu de novo. Tá? Você percebe uma mudança, uma, algo diferente aconteceu. Tá? É, você percebe isso. É uma evidência interna. Agora, Batir-me com o Espírito Santo é uma evidência externa. Ou seja, os seus outros vão perceber você falando em línguas estranhas. Isso aconteceu no dia do Pentecostes, Em Atos 2, quando do derramamento do Espírito Santo, conforme prometido anteriormente, o Senhor Deus surpreende que estavam reunidos né, com três sinais. Um som, como de um vento, e né, ouviu um som um som como é um vento vemente línguas repartidas aparece como línguas repartidas como que de fogo né e a manifestação daquelas pessoas falando em outras línguas é, nesse momento no em atos você vai perceber que além de terem sido batizados em línguas estranhas também há os que são batizados né é, é, além das línguas e senhas, passam a ter já o dom de falar em outras línguas. Tá? Aí que você vai ver que alguns ficam lá dizendo, como é que nós ouvimos falar eles da grandeza de Deus em nossa língua? é então, o dom de variedade, de línguas, né? É isso, tá? quando é, Uma das formas né é quando Deus capacita alguém para falar do evangelho, mas é só naquele momento. Quando passa esse momento, né, a pessoa não sabe falar mais. né? Seja cita, seja partos, né? seja sírio, seja em qualquer lugar do mundo, naquele momento eles só ouviram a mensagem de Deus na sua língua, no seu idioma e parou. Tá? Esse é o dom de variedade de línguas junto com o batismo, com o Espírito Santo. tá? Mas geralmente as pessoas só falam em línguas estranhas, porque o dom e o batismo é diferente. Então, as línguas estranhas são uma evidência inicial. Nossos pentecostais temos pelo menos três narrativas em atos dos apóstolos que as línguas estranhas são visivelmente unificadas ao batismo com o Espírito. No dia de Pentecostes, como nós já falamos, as 120 pessoas, na conversão de Cornélio e sua família, né, Pedro... Ele até que foi resistente, não queria entrar na casa de Cornélio, porque ele disse assim, né? Ah, vocês sabem que não é lícito um judeu entrar na casa de um homem incircunciso, Ok? Ele não queria. É, ele, é porque o judeu se sente contaminado. Mesmo que Deus tinha falado para Pedro ir, mas ele fica assim resistente. Mas aí vem o Espírito Santo, batiza eles com línguas. Então, ele ouvindo falar eles em línguas, aí ele disse, bom, já que Deus batizou eles com o Espírito Santo, eu não posso negar a eles o batismo nas águas, tá? É também um evento que ocorreu com os crentes em Éfeso. né? Também eles falam em línguas estranhas. Então, tem uns testes bíblicos na Bíblia que não se evidenciam. E se você é batizado com o Espírito Santo, você sabe que é inegável. É, nós, quando recebemos essa experiência, né, não tem como negar. Mas, eu coloco uma vírgula aqui, sobretudo, o que evidencia a verdade da palavra de Deus não é a nossa experiência, é o que a palavra de Deus diz. Ela é verdadeira, independente da nossa experiência, ok? É, falar em línguas e é a natureza profética. Lembra, semana passada, eu falei na última lição, profeta é aquele que fala em lugar de. Então, quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, acontece isso, o revestimento de poder visa ao comissionado, a, ao comissionamento, aliás, e capacitação para serviço e testemunho. Tá? Então, ah, ao final, nosso próprio Senhor disse, recebereis e sermieis testemunhas. Né? Então, há, há um propósito nisso, né que a igreja continue sendo inspirada pelo Espírito Santo a falar das grandezas de Deus. tá Então, a falar das grandezas de Deus, isso que nosso autor chama de natureza profética. Nós estamos falando, estamos proclamando das grandezas de Deus. Magnificar a Deus, anunciar as virtudes, né? é, isso com ousadia em todo o tempo, até que Cristo venha. Esse é o desejo de Deus. Ah, é o, um dos propósitos que o Espírito Santo vem habitar em nós. Aqui na parte 3, vamos detalhar melhor essa questão do propósito e resultado. É, nós temos o primeiro subtópico, o propósito do batismo com o Espírito Santo. Os primeiros discípulos depois do Pentecostes e os resultados do batismo com o Espírito Santo, tá? É, então, um estudo à luz da Bíblia acerca do propósito, dos resultados do batismo com o Espírito Santo, muito contribui para atestar a validade da ênfase dada pelo movimento pentecostal quanto à importância de busca desta experiência, né? De buscar esta experiência. Veja... Eu falei, eu creio na lição número um, tá? Você vê lá, tá? Eu falei que esse movimento pentecostal nasce dentro de um seminário teológico, depois de muita pesquisa bíblica histórica, para se fundamentar, tá? Essa questão do batismo com o Espírito Santo, com sinal em línguas estranhas. Então, tem fundamento bíblico teológico. Lucas, ele registra né, no, no seu Evangelho de Lucas e em Atos, que é o mesmo autor, registram palavras de Jesus sobre a razão dos discípulos precisarem re serem revestidos. Lucas 24, 49, né, nos faz notar que esse versículo terá forte conexão com o versículo 47. Ou seja, para pregar, eles devem aguardar o revestimento do poder. Em Atos 1.8, nós vemos, nós vemos revestimento de poder para ser testemunha. Agora, vocês vão ver que Lucas é um grande escritor, ele faz uma conexão. Se você ler o Evangelho de Lucas, você vai ver que Jesus inicia seu ministério público da pregação da palavra só após ser batizado com o Espírito Santo lá no Rio Jordão. E João disse, eu ouvi descer o Espírito Santo sobre ele, tá? Então, somente quando o Espírito Santo desce sobre Jesus é que ele inicia seu ministério público. E em Atos, o autor Lucas faz questão de destacar isso também. A igreja vai sair publicamente agora como um corpo novo, existente na sociedade judaica, diferentemente dos outros grupos que existia, um corpo direcionado pelo Espírito Santo. Tá? Então, ah, esse batismo, né, esse revestimento, assim como Jesus foi, a igreja também foi. Os primeiros discípulos depois do Pentecostes, Após a experiência pentecostal, vemos a ousadia, o entusiasmo, a vida de oração, a prontidão no anúncio do evangelho dos primeiros discípulos. A perseverança, mesmo diante da persegui das perseguições, é ameaça, tá? Então, é muito bom isso, tá? Você, se ainda não foi batizado com o Espírito Santo, conselho de amigo, tá? Busca isso, tá? Toma posse disso, é uma promessa de Deus para você, é uma promessa. Jesus disse a todos os que crerem, eles falaram novas línguas, porque o, o batismo com o Espírito Santo, ele nos dá essa questão de ousadia a mais, é um extra, tá? É, você vai sentir uma força a mais, uma prontidão a mais tá, para fazer a obra do Senhor, ok? Três, o resultado do batismo com o Espírito Santo. Não podemos esquecer que o reino de Deus é um reino de poder, porque Deus tem todo o poder nas suas mãos. Assim, o resultado desse revestimento vindo do céu consente ao crente o poder para combater contra as forças do mal no poder do Espírito Santo. Tá? Então, o Espírito Santo de Deus também nos dá essa ousadia né, para a batalha espiritual, para expulsar demônios. Coloquei aqui os textos né, de Atos 5 e Lucas 19. Atos 5, versículos 15 e 16, diz assim, que ao menos a sombra de Pedro, né, quando este passasse, cobrisse algum deles... E até das cidades, circunvicinhas, concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados, tá? Então, Pedro, ele recebe uma porção do Espírito Santo, esse revestimento, né? Que ele dá ousadia para expulsar demônios e curar enfermos, tá? É um extra, Tá? Por que, que eu coloco um extra claramente para você, tá? Porque em Lucas 10, 19, Jesus já tinha dado uma autoridade, já tinha delegado autoridade para os discípulos. Esse que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Ou seja, os discípulos em Lucas 10, ainda não eram batizados com o Espírito Santo, mas estavam curando enfermos, estavam expulsando demônios porque pela fé na palavra de Jesus. Jesus lhes disse para ir, expulsar demônios e é enfermos. Então, fundamentais aquilo que Jesus disse, essa fé lhes permite curar enfermos, e expulsar demônios. Então isso é fé na palavra. É diferente do batismo com o Espírito Santo, tá, que te dá uma ousadia extra, você está fundamentado na palavra, e além disso, você ganha uma força, da uma ousadia extra, ok? Então, bem claro, né, para que nós não, é... às vezes a pessoa diz assim, ah, mas eu orei e isso escurou, sim. Mesmo que você não é batizado com o Espírito Santo, você pode orar, isso é uma oração da fé, né, mas é diferente. Do dom de curas, dom de maravilhas, tá? dom de milagres, isso é diferente mesmo, tá? Bom, mostramos que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta, destacamos as evidências do batismo com o Espírito Santo e expomos o propósito do batismo com o Espírito Santo. Meus amados irmãos, Deus abençoe, muito obrigado, agradeço também aqueles que oraram por nós. Estamos ainda em processo de recuperação, mas graças a Deus estamos aqui. Deus abençoe, desejo que vocês tenham uma boa Escola Bíblica Dominical. Deixe seu like, compartilhe, tá? Para mais pessoas que você puder, compartilha para que nós possamos alcançar mais vidas com a Palavra de Deus, ok? E eu tenho um plano estou, uh, para esse futuro mais presente, né? Talvez dentro de um mês eu estarei ministrando curso para professores da Escola Bíblica Dominical, tá? Roga as orações dos irmãos para que tudo dê certo. A paz, Senhor Jesus, muito obrigado. Deus vos abençoe a todos. Uma excelente semana.